Yeah, Huggy Wug versus like yes. Hello Braille. Yeah. Não cheguei pra acabar com sua divisão. Tchau, tchau, Huggy Wug. agora esse vai ser seu so fim. Hello Braille de um milo. Né? E ainda, mamão. Você não vai sobreviver Após o te ator... Nossa, pode estar de brincadeira aqui, né? Você entrou um no invadiu aqui do nada Pra me desafiar Tranquilo, eu vou morro mais cedo Tá na hora de tomar café mesmo Eu nunca um problema Posso virar você vários anos Eu se importo com você, esse mago E ainda te devoro você vai pagar de bobo e o rug o não vai ganhar Você pensar que é maior do que eu só queria Agora se eu essa cala a boca Tem 18 pés e você só tem dois blocos tem com as três blocos mais maior que eu Mas eu sou mais forte do que você Você tá de brincadeira, sua parte tá azul Eu que vou ganhar, vou caminhar você que é melhor que você Só dito, de um cinturão Mas você parece o nosso Quando parece a própria dele Agora que vai perder Guilherme Você vai achar que eu o Pra mim e Tudo que você faz É motivo do que eu faço, né? não se liga aqui, que você apanha, vai morrer, vou olhar aqui como você se falou você sempre apanha pra mim, vamos moleque desculpa me matar, mas não conseguiu eu não é idiota, você pensa que pode me matar, sabe? Você acha que perdoa? Que você é uma rima de mim? Eu tô achando. Você tá achando errado que tá de mim Eu tô achando certo que tá de você. Você é um lixo aqui no rap. Eu que te apanhei. Eu que vou te devorar. Aqui você vou sofrer. Aqui você só vai sofrer. Você não vai sofrer. Me ao o hug, hug, hug, hug. Eu vou te pegar, Roger Walk. Eu vou te matar. Pensa que é assim mesmo. E o que vou eu vou te devorar? Roger Walk, sou um bicho perigoso. Me usando a roupa vai um segundo. Não adianta lutar contra mim. Você sempre perderá e sempre ser planta a paz. mundo como você. Você acha que ganha mesmo? Você sabe tá que eu não pedi pra, lá, pra morrer Acha mesmo que eu tô pedindo pra morrer? Você que tá pedindo pra morrer é. Você agora é pede pra mim é. E também pedindo morrer E falo que eu pego pra você E aqui que eu vou finalizar Você acha mesmo que vai me ganhar? Na verdade você só sofre e é muito fácil de ganhar Você não faz mais do que só partindo rap Toma!